Olá, aqui é o Daniel e esse é mais um vídeo de Psicologia aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre algo sensacional chamado sobre saldos das áreas da vida. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal, comenta também, é, depois que você terminar de assistir esse vídeo, que eu tenho certeza que o que eu vou falar hoje pra você vai mudar muita, muita, muita coisa. Beleza? Então vamos lá. Bom, normalmente nós estamos acostumados a nos preocupar apenas com o nosso saldo bancário, quer ele fique positivo ou negativo. Por quê? Porque muitas das vezes isso vai acabar refletindo na taxa de juros que vão cobrar de você e na sua conta ficar ou mais negativa ou você não conseguir fazer as coisas que você gostaria de fazer. Então essa é uma preocupação que nós temos na nossa vida. Normalmente é algo que faz parte da nossa intimidade, que a gente não costuma revelar, para muitas outras pessoas, mas é uma preocupação que nós temos em ficar sempre no positivo e sempre em multiplicar o nosso saldo bancário. E como você pode usar é, esse mesmo conceito para fazer com que a sua vida seja incrível em diferentes áreas da vida? Então eu vou pegar esse conceito de saldo e a gente vai transpor ele agora para quatro áreas da sua vida. Então esquece completamente, esquece completamente tudo que você sabe ou é, você também não precisa complicar as coisas tudo que eu vou passar agora para você será de uma forma muito simples para que você possa é, agir na sua vida de uma forma completamente diferente e ter resultados incríveis então beleza vamos lá você vai a partir de agora olhar para sua vida com aspectos voltados no saldo bancário no saldo mental no saldo emocional e no saldo espiritual beleza então o que seria o saldo bancário O saldo bancário é aquilo que você já usa diariamente, que é a sua conta corrente, que é o seu dinheiro, que você tem que deixar ali no positivo, porque se você deixar ali no negativo você terá consequências. O saldo mental ele está ligado às nossas habilidades, à, nossa, à forma como a nossa mente interpreta os acontecimentos ao nosso redor e aquilo que a gente acha fácil ou aquilo que a gente acha difícil. Então, se você Acha muitas coisas difíceis, significa que o seu saldo mental ele está no negativo, significa que você precisa estudar mais, se desenvolver mais, evoluir cada vez mais para que o seu saldo mental fique no positivo e você consiga realizar as coisas com mais facilidade. E com relação ao saldo emocional? No saldo emocional são relacionados às nossas emoções. então Significa é, você conseguir dominar a sua insegurança, o seu medo, é, as suas preocupações é, Tudo aquilo que te faz ter é, um, uma falta de inteligência emocional E que te leva a situações onde você é, acaba se desesperando Onde você acaba se afobando e acaba errando até muito mais Ou, ou situações onde você acaba se sentindo muito mal Triste, para baixo, depressivo, enfim Então é muito importante que você é, consiga... É, equacionar e ter o seu saldo emocional no positivo também. Com relação ao saldo espiritual, independente da crença que você professa, independente daquilo que você acredita, todos nós somos seres espirituais. Nós temos energia vital correndo no nosso corpo e é isso que nos mantém vivos aqui. É isso que nos mantém vivos nesse mundo. Então, independente do que você acredite, é essa energia vital é, que foi dada como um presente pra gente que faz com que nós fiquemos vivos aqui. E todas as vezes que a sua vida espiritual ela não está legal, onde você entra num saldo espiritual negativo, uh, significa que uh, você vai sentir uh, muitas tristezas, e, e um vazio ou até mesmo desconforto espiritual. Então não é à toa que às vezes muitas pessoas têm de tudo. Têm dinheiro, uh, são inteligentes, uh, até mesmo têm bons relacionamentos, mas quando sentem um vazio espiritual, acabam... Uh, tomando se acabam tomando atitudes ruins, como se matar, por exemplo. E eu não vi isso apenas uma vez, eu vi isso uma, duas, três, várias vezes. Eu vi isso na faculdade, eu vi isso na vida, eu vi isso em vários lugares. E pelo fato de ser psicólogo, isso acaba me dando uma oportunidade de ouvir diferentes pessoas contando diferentes histórias de vida. Então pelo fato de ter acesso a diferentes histórias de vida, eu posso te garantir que se você usar apenas esses quatro saldos na sua vida, você vai conseguir uh, mudar e vai conseguir realmente uh, ter uma vida extraordinária. Todos nós somos pessoas comuns, eu, você e milhões de brasileiros possuem o mesmo problema, apesar de não compartilharem disso publicamente. É, para que você possa ter uma noção e para que eu não fale apenas de você, mas que eu fale de mim também, eu já tive problemas nesses quatro, nessas quatro áreas da minha vida. Então, no saldo bancário, por exemplo, eu já tive uma dívida de 40 mil reais e fiquei desempregado e sem nenhuma fonte de renda. Então, você deve imaginar o desespero, deve imaginar a pressão que eu recebia de todos os lados para conseguir mudar a dívida, para conseguir virar o jogo. E, de fato, eu consegui virar o jogo, de fato, eu já consegui é, pagar essa dívida e agora estou vivendo um momento é, profissional muito, muito, muito bom. E um momento bancário também muito bom, muito promissor. Então, nesse ponto, o saldo bancário ele fica resolvido e a gente se sente bem. Quando o saldo bancário ele é negativo, a gente fica triste, a gente fica pressionado pela vida, a gente fica sufocado. Com relação ao saldo intelectual, é, todos os dias você se desenvolver, todos os dias você se desafiar a desenvolver novas habilidades. Todos os dias você fazer com que tudo ao seu redor fique cada vez mais e mais fácil. Porque se tudo ao seu redor, com relação a tecnologias, as habilidades, acontecimentos, se você acha tudo muito difícil, significa que você está no saldo mental negativo. Então é muito importante que você procure atuar sempre no estado mental positivo. Né? Seu saldo mental seja positivo, que você possa estudar, se desenvolver dia após dia até que você atinja o positivo. Mas aí você pode pensar, poxa Daniel, mas é, nem sempre aprender é tão rápido. É verdade. Nem sempre aprender é tão rápido. Mas uma prova de que nós nascemos para aprender e que existe um fator tempo nisso tudo foi até mesmo nossa habilidade de falar e a nossa habilidade de andar. Quando nós éramos bebês, isso levou meses para acontecer. Para algumas pessoas isso levou até anos para acontecer. Então não se cobre você desenvolver uma nova habilidade, não se cobre você é, já ser muito bom muito rapidamente. Você precisa ter apenas paciência para que as coisas aconteçam é para que você para que a sua mente faça as sinapses necessárias para que você possa uh, aprender algo novo e para que para que você possa conseguir fazer tudo com mais facilidade as coisas as coisas elas sempre vão ser muito difíceis no início mas conforme você for desenvolvendo a sua mente vai ficando tudo muito muito muito fácil com relação ao saldo espiritual Significa você ter algum tipo de prática, algum tipo de conexão com a sua energia vital, algum tipo de conexão com a sua fé. A fé ela é capaz de fazer uma série de coisas. Eu estava lendo essa semana sobre um dos personagens da série Friends, o Joey. E o Joey, que ele foi um dos principais personagens dessa série, quando ele foi fazer o teste para o papel, ele tinha apenas 11 dólares no bolso. Nada mais do que isso, apenas 11 dólares para passar o resto do mês. e ele foi fazer o teste, ele foi aprovado, e quando ele recebeu o primeiro cachê como a, a, a ator, a primeira coisa que ele fez foi comprar um prato de comida quente. Então, percebe só como aí a fé é um fator decisivo para que as coisas aconteçam. E hoje, o Mark, Matt blank ele é conhecido como um dos maiores atores que existiram de séries norte-americanas, da série Friends, uma série muito conhecida que durou mais de 10 temporadas e ganhou muitos e muitos prêmios. Então percebe com a paciência, como a fé, ela faz com que as coisas sejam completamente diferentes. Então, quando você perde a sua fé, você pode ter tudo na vida, mas você não vai querer viver mais, você não vai querer fazer com que a sua energia vital... Ela permaneça emanando aqui nesse mundo Então as pessoas elas acabam se matando por causa disso Eu já vi realmente isso acontecer várias e várias vezes Bom, essas foram apenas algumas das histórias que eu compartilhei da minha vida Todas as áreas agora estão muito bem resolvidas Sempre procuro manter elas no saldo é, positivo, sempre Isso não significa que eu não vai errar Isso não significa que você não vai errar Mas é muito importante que você possa desenvolver esse saldo positivo em todas essas áreas Para que você possa... Viver e ter a sensação que a sua vida está sendo incrível Porque se a sua vida ela estiver com um saldo negativo em uma dessas áreas Você simplesmente vai sentir algum incômodo, algum desconforto Alguma coisa não vai estar legal Então realmente esqueça tudo que você sabe E foque apenas em manter o seu saldo positivo nessas quatro áreas aí que eu te falei Que eu tenho certeza que as coisas vão acontecer de uma forma muito melhor você vai se sentir muito mais realizado, beleza? Então, em resumo, você precisa... É focar nessas quatro áreas da sua vida e manter elas num saldo positivo: seu saldo bancário, seu saldo emocional, seu saldo mental e o seu saldo espiritual. Quando você faz isso, a sua vida é muito, muito, muito melhor, beleza? Então, a mesma preocupação que você tem hoje em manter, em trabalhar para ganhar dinheiro, a mesma preocupação que você tem hoje para manter a sua conta corrente positiva e você multiplicar uh, o seu dinheiro para você poder aproveitar a vida, comprar as coisas que você quer, as coisas, viajar ou outras coisas que você precisa, você precisa também ter esse mesmo foco na, na sua, nas suas áreas emocional, espiritual e mental. E manter um saldo positivo nessas quatro áreas. Assim a sua vida vai ser muito mais plena e realizada. Se você gostou desse vídeo de hoje, clica aqui em curtir. Comenta também, que eu quero saber um pouquinho mais como a sua vida está. E caso você comente, eu vou responder com muito carinho. Uh, Para te ajudar a que você fique com o seu saldo positivo em todas essas áreas. Beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!